sétima aula agora, o, o capítulo sobre é, commodities, né? é, e deixa eu é, só mencionar, né, esse, esse curso é interessante né, porque a gente chamou Pedagogia da Economia, é, o Paulo Freire me pediu é, fazer o prefácio de um dos últimos livros dele, é, que é A Sombra dessa Mangueira, né? é, e eu pelejei para como é que casa a, a visão que o Paulo Freire tinha da cultura, da alfabetização e do, do acesso à compreensão do mundo como ferramenta de é, apropriação da sua realidade pelas próprias populações, né, o sistema de empoderamento, né, como é que eu caso isso com a economia? Isso se tornou bastante óbvio nesse prefácio que está online, inclusive, no meu blog, né, é, que a compreensão das dinâmicas do mundo é absolutamente essencial nesse processo de resgate da autonomia, dos direitos, da liberdade, dos direitos às opções da população. Né? É, ficou simpático a sombra dessa mangueira, vocês podem ver. Ah, entrando agora nas commodities, o que são as commodities? Commodities são basicamente os grãos, portanto, essencialmente, arroz, milho, trigo, soja, eh, café, enfim, essas coisas que são basicamente, o, a nossa alimentação, é a vida, né, certo? São também os minerais metálicos, como, como cobre, ferro, coisa do gênero, né, tudo essencial para a construção, para a indústria, para tudo. É, os minerais não metálicos, muito usados, por exemplo, o potássio, enfim, é, em particular na agricultura, e temos também, é, evidentemente, é, a energia, o petróleo, o gás, né. Se vocês olharem as commodities, esse é o sangue da, da vida econômica, né? Que faz funcionar. Você tem a alimentação, os metais, energias, matérias primas todas, né? Então, na realidade, controlar as commodities é absolutamente essencial. E nesse sentido eh, digamos esse capítulo entra na lógica que a gente estava vendo né porque a gente viu eh, o controle dos grandes grupos mundiais dos 147 como esses grupos são controlados por sua vez por grupos financeiros os 28 eh, gigantes eh, gigantes planetários né eh, como eles usam os paraísos fiscais para escapar de todo o controle eh, dos governos ou inclusive de de pagar imposto ou até de assegurar investimento é, é, é produtivo né e agora vamos ver essa dimensão de como se controla através dos sistemas financeiros e a particular dos derivativos o todo o sistema é, de acesso a coisas tão básicas como são acomodos que é como disse o, o sangue da economia né? é, se vocês pegarem na página 94 do, uh, uh, do livro, uh, vocês vão ver uma série de colunas. Né? Eu peguei um, um exemplo, porque isso aqui uh, ajuda muito a ente entender a coisa. É o café em Uganda. Eu peguei um, um estudo internacional, que é confiável, e nas colunas vocês vão ver que aparece o produtor do café, que faz o grosso do trabalho, recebe, por essa unidade que a gente analisa, 14 centavos de dólar. Né? É... Depois, tem vários intermediários, o transporte, o beneficiamento do café, todos esses que têm o aporte produtivo ainda, têm uma mínima parte. Você veja que as colunas são muito baixas. Né? É, agora, depois que entra na gôndola do supermercado e mais ainda, enfim, nos cafés, etc., né? é, o custo da unidade passa de 14 centavos, passa para 42 dólares, certo? ou seja, houve uma multiplicação de 1 para 300. Então, quando a gente estuda as commodities, fica muito interessante pensar meu, quem é que está ganhando no meio, certo? Porque o consumidor final vai pagar por essa unidade 42 dólares, né? quando é, quem produziu efetivamente café ganha apenas 14 centavos. Né? Isso nos leva a entender que nós estamos com uma economia de intermediários, cobradores de pedágio. Eu chamo isso, inclusive, nos meus livros de economia do pedágio. Isso transforma radicalmente toda a nossa visão, porque todos o no que nos vendem é que somos empresários, produtores, a gente produz as riquezas, os bens, os serviços, coisas do gênero. Na realidade, quem está ganhando e está tornando mais caros esses eh, produtos são eh, eh, os intermediários. Por que, que isso é tão vital? Eu lembro de, de que na, eh, no Globo Rural, tempos atrás... Uh, apareceu uma revolta de produtores de tomate no Paraná Que não conseguiam vender uh, a sua caixa de tomate Que são 30 quilos uh, a, a mais de 4 reais Então estavam destruindo as caixas Porque estão dizendo que isso aqui é uma exploração sem sentido né? Você imagina a diferença entre o produtor de tomate no Paraná E uh, quanto paga aonde Sabe qual é o resultado? O produtor não ganha quase nada Então não consegue expandir produção Então fica assim na pobreza o consumidor não consegue também comprar muito, porque os preços no, no, no mercado final são muito caros. Certo? E você trava o consumo, trava a produção em proveito de atravessadores. Né? Então o conceito de atravessador, da pessoa que trava em vez de ajudar os fluxos, é vital para a gente entender toda essa dinâmica eh, do poder eh, da eh, intermediação. Não é? Um segundo gráfico que você vai encontrar na página 97 é como aquela ampulheta de contagem de tempo, né? é que é muito interessante. Que se refere essencialmente ao poder desses cerca de 16 grupos no mundo que controlam uh, as uh, commodities. Uh, por que, que é tão. Uh ajuda, a imagem ajuda a, a entender a coisa, porque você vai ver que toda essa produção, por exemplo, de milhões de pequenos agricultores, eles estão dispersos, então a força deles é muito pequena. Né? Depois, no meio, você tem Algumas grandes empresas de compra e venda, os atravessadores, e na ponta você tem os consumidores que também são milhões e dispersos. Então, você tem na base dessa ampulheta os produtores que são muito dispersos e frágeis, em cima a mesma coisa, os consumidores dispersos e frágeis, e no meio você tem um grupo restrito, pequeno, que controla, digamos, segura pela garganta né? todo o processo produtivo, isso desarticula a capacidade dos produtores de dinamizar a produção e dos consumidores ter acesso uh, a mais, uh, a mais produto, né? Para nós é muito importante também para entender as deficiências do cálculo da inflação, porque todo mundo apresenta, enfim, vários institutos, como a inflação, os preços estão subindo. Mas ninguém aponta onde subiu. Eu, recentemente, na padaria, né, eu disse reclamei de um preço que subiu, ele disse não, é que o produto veio mais caro. Mas veio mais caro de onde? Quem é está que subindo os preços? Né? Em algum lugar, quer dizer, isso aqui não é... É, virgindade, digamos, da inflação, certo? Tem pai isso aí. Então, na realidade, se a gente pegar a cadeia de preços dos produtos, isso é muito mais interessante, né? Eu estudei, por exemplo, a cadeia do, do ácido ascórbico, né? Você paga um, essa caixinha de vitamina C na farmácia, vai estar pagando tipo 14 reais uma caixinha daquelas. A gente calculou quanto tinha... De vitamina C, que é isso que você está interessado, você está comprando, né? Por caixa de 14 reais tem 3 centavos de ácido gás O resto é a tampinha que faz POC, enfim, intermediação, todos os negócios, a publicidade, todos os intermediários, todos os chá comigo, todos os... Né? Na realidade, você está travando a capacidade do produtor, está travando. Por exemplo, a vitamina C é essencial, né? com os preços que estão cobrando, grande parte da população não tem acesso, e a vitamina C é um preventivo de doenças importante, gera custos para todo mundo. Então, entender a lógica do controle do ciclo dos produtos... É vital para a gente entender a economia e eu uso basicamente toda toda essa parte eh, digamos do, das commodities para ilustrar a que ponto a, a deformação se faz, né? Para isso ficar uh, mais claro, eu uh, coloquei aqui uh, 12 uh, exemplos, né? Que é, como funciona a Cargill, como funciona a Bunge, como funciona a BlackRock, etc. Né? Uh, tem aparecendo uma revista americana no Business Week, uma, um artigo de capa, né, dizendo que uh, a BlackRock maneja no ano 14 trilhões de dólares, o PIB é norte-americano é de 16 trilhões. Né? Uh, essas são as grandes grandes. Né? Entre o Estado e as grandes corporações todo mundo diz ah o Estado está nos dominando. Mas que Estado? Mano? Na verdade as corporações que estão nos dominando através do Estado. A lógica a, a, a, a, o que eu chamei de captura do poder mudou radicalmente é, todo é, todo o processo, né é, só mais um ponto, relativamente aos derivativos, né? é, os derivativos é, a gente chama o conjunto é, de compras não diretas de, é, de produtos. Por exemplo, um grupo financeiro é, acha que é, com a mudança climática é, o, vai ter uma quebra de determinadas safras é, no, no ano que vem, então ele é, prevê que vão subir os preços e ele quer garantir uma compra. Então, ele faz, por exemplo, compra eh, eh, X milhares de toneladas de café da Tanzânia, eh, em, eh, por exemplo, eh, para setembro de eh, 2018 ou o que seja. Na realidade, é uma especulação sobre a variação de preços. Esse mercado se tornou absolutamente gigantesco, e essa é a ferramenta principal desses 12 grupos que eu menciono, dos grandes atravessadores do sistema de commodities uh, no, uh, no planeta. Né? Uh, eles estão manejando uh, por ano cerca de 600 trilhões uh, de dólares. Uh, o PIB mundial é de 80 trilhões. Nós estamos falando em quase oito vezes uh, o PIB mundial. Para vocês verem a dimensão da transformação da, uh, da economia. Fechando isso, e você, é legal, você vai lendo devagarinho, você vai entender como, em particular, uh, esse sistema de alguns grandes grupos que fazem compras e vendas especulativos, gera um ioiô de preços que você vai constatar na página 109. Você vai ver o gráfico, como aquilo sobe e desce, e é uma oferta e uma procura é, perfeitamente estável. Ou seja, não é mercado que está ligando. São processos especulativos que estão gerando essa, essas variações. Na página é, 114 do livro, você vai ver uma, uma imagem que resume os fluxos. Vale a pena ir devagarinho, se olhar cada é, quadradinho ali, é, mostra como esse poder, ao mesmo tempo, extrai a capacidade de consumo das pessoas, reduz é, a renda, aumenta os lucros fantásticos é, das, é, dos grupos mais ricos. Né? Então, recapitulando, nós vimos poder dos sistemas financeiros. O poder dos paraísos fiscais, que permite esconder as coisas, né? e o poder uh, uh, sobre a, a, as commodities. É o gigantesco poder articulado uh, das uh, corporações. Isso significa que não é bem mais mercado que nos rege, né? São, é poder organizado, não é transparente, porque está girando nos paraísos fiscais e não é controlado por nenhum Estado, pelo contrário, eles controlam o Estado. É o que a gente vai ver no capítulo seguinte, pegando a dinâmica da captura do poder. <SILENCIO>